Porque eu acho que a configuração do, do, do Facebook, não sei se é porque eu estou sem prática, <risos> não crio muitas, então acho que demora um pouco a, a, a fazer uma configuração bacana. lá da O Conteja... Facebook ele funciona dessa maneira, se você divulgar hoje e depois hum. já não divulgar mais, aí outras hum. pessoas estão divulgando, entendeu? Aí as suas publicações vão ficando para trás. É por isso que você tem que ter consistência. Divulgar pelo menos uma ou duas vezes por dia, que assim você então, mas... consegue se manter no topo, entendeu?